Boa noite pessoal, eu sou o Dark Gamer estou trazendo mais um vídeo aqui de Warframe pessoal. Um, pessoal. Eu espero que vocês todos já saibam que está a acontecer uma, um, uns eventos muito tops aqui no Warframe. E um dos eventos são os eventos do Acólicos. Uh, para quem não sabe, os Acólicos são os seguidores do Stalker. Okay? Uh, são mais ou menos assim, temos 5... Tipo, warframes com 5 personagens uh, que seguem o Stalker. Uh, que tem habilidades warframes uh, que nós conhecemos como a Valkyrie, necro né, entre outros warframes E está a acontecer o seguinte evento hoje, né. Que é a primeira vez que eu faço esse evento, só para deixar claro aqui, não sei muito sobre o evento, mas dizendo assim decidi fazer um vídeo para lembrar vocês que está acontecendo um certo evento para vocês estarem atentos também e vou dizendo algumas coisas assim que eu sei sobre o evento uh, pessoal o, a personagem assim do acólitos que nós estamos a farmar, que temos que caçar, dizendo, entre aspas dizendo assim é o Angiti, acho que é assim mas, não me diz o nome dela Angiti. Uh, ela está a dropar uns modos muito Okay. Uh, nós temos que, eles, uh, entramos numa missão, da missão, em princípio, como é que eu posso ficar de uma forma mais simples para encontrar esses acólitos? Como vocês podem ver aqui na tela onde está o meu cursor, diz deslocação desconhecida. Uh, porque é que diz essa locação desconhecida? Normalmente, uh, quando um jogador é, uh, ou esse acólito for alcançar, tiver, algum, encontrar algum jogador numa missão ah, essa localização vai ser descoberta. Por exemplo, eu agora entro numa missão e esse acólito aparece para mim. Vai aparecer para todos os players do NPC, do tudo entre aspas assim, que a localização desse wireframe está numa certa missão onde eu estava agora. Então é o que vai acontecer aqui. No momento ninguém encontrou este acólico, este acólico, Então, e quando alguém encontrar, vai dar a localização, ah, vai, vai me dizer onde está a localização deste acólito isso uh, acolheito para acaso é como posso dizer pessoal são seguidores de stalker eles estão com uns mods muito top em princípio tem dois seguidores que dopam uns mods muito bom mesmo que é o Mining Strike Ok uh, Mining Strike, por exemplo é em dizendo assim só vendo aqui mesmo para vocês poderem ter uma noção opa não está aqui Deixa eu me linkar aqui para vocês poderem ver Ok pessoal Mining Strike mais de 90% de chance de acer de em ataque deslizante, ok? Este é o modo que dois dos acólitos do Stalker, dois dos seguidores dizendo assim do Stalker um, estão a dropar, ok? Eu podia chamar se enquanto aqui bem os nomes dele, que é o.. Cadê, cadê? não, Angist, Bom, uh, os acólicos mais ou menos os nomes estão a dropar é o Violence okay? O Violence é o acólitos também que estão a dropar este mod E que é o, o Misery Que dropa todos os modos raros De todos os outros acólitos por exemplo uh, Dos quatro acólicos não, de 5 acólitos O Misery é o que dropa este mod todos uh, raros okay? Então pessoal, como vocês podem já mostrar aqui De momento não foi assim, não sabemos a localização do Angusty, quando soubermos a localização dele, eu vou fazer o vídeo na missão, claro né, eu vou fazer o vídeo na missão, para vocês verem a dropagem do modo que, eles tão, que ele está a dar. Por exemplo, eu vou dizer aqui quais modos que está a dropar o Angusty, ok, o Ang sim. Ele está a, a dropar o Baud County, County o Pressure de Magazine, o Rapper Clip e Sprint London Chamber. Eu vou linkar esses modos aqui para vocês verem como que eles é, ok. Um, é o body body counter ok eu já estou no cadu, que é o press opa, um, press magazine brincando aqui o raptor sprint yeah, raptor eh, piton clip e o Spring Logo Spring está aqui, Spring Logo Ok, pessoal, vamos linkar aqui. Vocês podem ver, eu já tenho aqui o, o Body Count, aumenta a duração dos combos em mais de 12%. Ok, eu tenho uns quantos deles, muitos mesmo. Não tenho o pressor magazine que é o a recarregar 90% da taxa de tiro ao mirar por 9 segundos. Ok? E temos o receptor click. Clip. Click. Clip. Não sei. Uh, mais, 150, mais 105% de taxa de tiro ao mirar por 9 segundos. Ok, um bom modo, pelo visto já tenho ele também. E okay, temos aqui o spring loader uh, também que eu já tenho. Que é o Spring Loader. Ao recarregar mais de 75% de tiros ao mirar por 9 segundos. Por acaso pessoal, estes são que está a dropar o Agnes E quando chegar né, quando ele chegar Eu vou fazer a missão e vamos ver qual é o modo que eu vou conseguir dropando com ele Que é o Body, o Present Magazine, o Raptor Click e o Spring Loader Então pessoal, vamos voltar dentro de alguns minutos quando começar outra vez a caça Aí pessoal, ah, já começou outra vez aqui ah, ah, o evento, ok? Então vou aqui com um esquadrão pequeno, mas vamos começar aqui a missão Vou sopor amigos e a gente vai entrar aqui na missão. você fazer essas coisinhas aí? Ah, bom, não, Olha, aí gente, já tá em missão, já? Tem um ali. Ah, o Oh Lord, queres vir firmar aqui o.. O.. AngnesC. Most gods, patos, aceitem a missão Ah, para aceitar a missão, das início a missão Acontece Eu meti migração do astro acontece não acho que vai entrar outra vez acho que também o osso dele com a gente não acho que não está bom assim é normal aqui é ontem também aconteceu quase a mesma coisa por aqui Então, tá ah, tudo. Epa! Eu pelo um Não, você já pegou. Aí falta uma pessoa. O Lorde Vini tá registrando, acabou dizer que a equipe também é A gente tem que fazer defesa mesmo, hein? Calma, acho que ele já estava aparecendo aqui umas horas. Olha, vai aparecer. Já apareceu aqui o nosso amigo. Cadê ele? Ó, oh, oh, está aqui. Igualzinho a Quem é que me chama? Pessoal, como vocês viram deu um item não identificado quando a gente matou ela, ok? Matou ele, ou ela, tanto faz, não importa. E depois quando completamos aqui a missão em si, tipo a defesa, né, dos de de 5 ordens, a gente vai ver qual é o modo que dropou, ok? Uh, eu supostamente não vou gravar enquanto fazer a missão, né, para não demorar assim, muito tempo no vídeo, porque já em em cortar muito tempo e dá trabalho para vocês. Então nesse caso eu vou só parar aqui e quando tivermos na, tipo na última horda, eu... Liga o vídeo, <risos> quer dizer, começa outra vez a gravação. Ok? Uh, vamos só saltar então, aqui as partes. Uh, estamos a voltar aqui, estamos na quinta ordem, como eu já disse, que já voltei em quinta ordem. E vamos completar que só aqui a quinta ordem e depois vamos ver qual é o modo que vai nos calhar. E o vídeo sempre por aqui. E depois eu vou trazendo mais informações uh, do update da atualização assim que está. as últimas atualizações que estão a acontecer agora em wi Então vamos, Vamos só terminar por aqui para descobrir o nosso modo especial, ok? Por que é que você não quer uma Só porque é uma fraca. Então, pessoal, vamos fazer. Ex Vamos a extrair aqui para ver qual é o mod. Então foi mais um bad count. Infelizmente eu já estou farto de ter esse mod comigo. Mais um bad count, mais um bad count aqui, outro ali e tudo mais. Pessoal, uh, espero que gostem de e tenham gostado. Deem o vosso like, comentem e essas coisas de normal que vocês sabem. E até a próxima.